programa Chute Certo, onde o importante é chegar perto. Alô, alô, amigos, estamos de volta com mais um Chute Certo e eu sou o apresentador Antônio Antunes. Quero apresentar nosso convidado de hoje, o renomado matemático Cícero Ramalho. É. Obrigado pelo convite, Antônio. Cícero, você desenvolve programas de computador, certo? Sim, eu trabalho com desenvolvimento de programas na área de matemática aplicada. Em geral, os programas servem para resolver algum tipo de problema real, alguma aplicação prática. Exatamente por isso a gente lida com alguns problemas bastante complexos. É um trabalho divertido. Ótimo, Cícero. E que bom que você se diverte com o seu trabalho. Afinal, este é um dos segredos para a coisa sair bem feita. Gostaria também de apresentar nosso produtor Amaral, que sempre participa de forma ativa em nosso programa. Tudo certo por aí, Amaral? Oi, chefe, tudo certinho. Tô curioso para ver as perguntas de hoje. Nosso tema de hoje é combinações. Vamos ao primeiro desafio. O nosso produtor Amaral acordou tarde um dia. Ele lembra que tinha que sair de casa, passar no mercado, no banco e na farmácia. Só que quase tudo já estava para fechar. Como o Amaral faria para descobrir a menor rota possível? Cicero, como ele faria? Nesse caso, o número de pontos pelos quais ele tem que passar é pequeno. Ele só precisa listar suas possibilidades, somar as distâncias e descobrir o menor caminho. E como ele faria para saber... Quantas possibilidades ele tem? Ele pode fazer assim. Para cada destino que ele deve passar, ele pode desenhar um quadradinho em branco, ou então um pequeno risco horizontal, que nem no jogo da velha. Isso somente para ele poder escrever em cada lugar o número de escolhas possíveis. Bom, Amaral, você deve passar em quatro pontos. Sua casa. Vamos contar esse como o principal ponto. Os demais são a farmácia, o banco e o mercado. Como você tem que sair de casa antes de tudo, esse é um espaço fixo, tá certo? É mesmo, é verdade. Ok, agora temos três opções de destino para o primeiro ponto a ser passado. A farmácia, o banco e o mercado. Após escolher um dos pontos para ir por primeiro, temos duas opções para o segundo e, finalmente, uma para o último, tudo bem? Entendi. E depois? Para saber o número total de possibilidades, você só precisa multiplicar esses números. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Você tem 6 possibilidades de rotas. Note que o número que aparece vem de multiplicarmos 3 vezes 2 vezes 1. É o que chamamos de 3 fatorial. Esse é o número de permutações em uma lista de tamanho 3, que é igual a 6. Bom, agora ficou fácil para resolver o problema. Ele tem que checar suas seis possibilidades e ver qual é melhor, não é? Mas vai lá, essa foi fácil. Vamos à próxima pergunta. O Amaral tem que passar também na casa da sogra para pegar o tutu de feijão que ela fez. Quantos caminhos possíveis ele tem agora? Alternativa A, sete caminhos. Alternativa B... 12 caminhos. Alternativa C, 24 caminhos. Alternativa D, 60 caminhos. E a resposta certa é... C, de caminhada. 24 caminhos. Cicero, explique para nós, por favor. Na pergunta anterior... Quando o Amaral tinha 3 pontos para percorrer, ele tinha 6 possibilidades, lembra? Agora temos uma opção a mais. Tudo que precisamos fazer é repetir o raciocínio, fazendo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, um, que é igual a 24. Notem que com uma parada a mais, nós pulamos de 6 para 24 possibilidades. Vocês podem supor que a cada novo ponto de parada, nossas possibilidades aumentam muito. Podemos imaginar que se o número de pontos for aumentando, já não será tão simples somar todos os caminhos para achar o mais rápido. E é esse nosso desafio do intervalo, Cícero. Suponha que um vendedor tenha que passar por 31 cidades. Quantas rotas possíveis ele tem? Vamos supor que todas as cidades estão interligadas. Fiquem ligados que nós já voltamos. Programa Chute Certo Onde o importante é chegar perto. Programa Chute Certo. Onde o importante é chegar perto. No bloco anterior, nós perguntamos quantas rotas possíveis um vendedor tem no percurso de 31 cidades. Cícero, o que você tem para nos dizer sobre esse problema? Bom, Antônio. Calcular o número de caminhos não é tão complicado. O raciocínio é o mesmo que fizemos no problema do Amaral, supondo que ele está numa das 31 cidades. Sobram, para a primeira visita, 30 possibilidades, para a segunda, 29, e assim por diante até a última. Assim, o total de possibilidades será da igual a 30 fatorial. O que é interessante nesse problema é especularmos um pouco qual o tamanho desse número, ou seja, Suponha que o vendedor está na sua casa à noite, querendo saber qual a rota que ele deve escolher para percorrer a menor distância possível. Se ele souber a distância entre duas cidades quaisquer, ele pode optar por uma rota e, então, calcular a distância. O grande problema é se ele quiser encontrar a rota mais curta fazendo isso. Terá que chegar 30 fatorial possibilidades. Será que ele faz isso numa noite? Vixe, isso já está mais complicado. Vamos ao nosso próximo desafio, e o professor Cícero nos ajuda a ver se esta tarefa é possível ou não. Se esse vendedor tiver um computador que soma um milhão de possibilidades de rotas por segundo, ele conseguiria verificar todas as 30 fatorial possibilidades numa noite? Complicada essa pergunta, hein, Cícero? Esse desafio de fato está interessante. Vamos começar tendo uma noção do tamanho que é 30 fatorial. Se tomarmos esse número na base 10, descobriremos que ele é algo da ordem de 10 elevado a 32. A gente pode descobrir isso tomando o logaritmo de 30 fatorial na base 10. 10 elevado a 32? Amaral, você sabe quanto é isso? Não sei não, chefe. É grande é. Sabe um 10, Amaral? Uhum. Então coloca mais 31 zeros na frente desse 10. Exatamente, Antônio. É esse o número de possibilidades que ele terá que checar usando o computador. Para termos uma ideia de quanto tempo ele levará para fazer a tarefa, podemos pensar assim. Se esse supercomputador pode calcular 1 um milhão de possibilidades num segundo, 1 um milhão é 10 elevado à sexta, certo? Certo. Se ele faz 10 elevado a sexta em um segundo, podemos multiplicar por 60 e saberemos quantas rotas ele checa em um minuto. Depois, multiplicamos por 60 de novo e saberemos quantas ele faz em uma hora. E se multiplicarmos por 24, veremos que num dia inteiro o computador calculará algo em torno de 10 elevado a 11 rotas. Veja. 10 elevado a 11 rotas num dia inteiro. Eu já tô perdidinho. Só precisamos multiplicar 10 elevado a sexta por 60 para sabermos quantas rotas ele faz por segundo. Depois, por 60 outra vez para uma hora. E por 24 para sabermos quantas ele faz num dia. Entendeu, Amaral? Ah, sim. Veja, se multiplicarmos esse valor por 365, notamos que em um ano esse computador calcula 10 elevado a 14 possibilidades. Se fizermos uma divisão 10 elevado a 32 dividido por 10 elevado a 14, descobriremos que demoraríamos 10 elevado a 18 anos para listar todas as possibilidades. Bem Cícero, temos uma vinheta para te ajudar. Solta aí! O Big Bang, o início do universo, aconteceu há mais ou menos 14 bilhões de anos. Ou 10 elevado a sétima. Ou seja, nem que esse computador operasse desde o começo do universo, ele não teria listado todas as possibilidades. Mas Cícero, existe alguma saída? O que fazer num problema como este? Esse é um problema bastante difícil. E é um problema muito famoso, conhecido como o problema do caixeiro viajante. Existe muita gente trabalhando para tentar resolvê-lo. Da maneira que tentamos fazer aqui, listando todas as possibilidades, vimos que é inviável. Mesmo usando um computador ultra potente, essa tarefa pode ficar inviável se o número de cidades aumentar. E existe alguma saída? Porque eu imagino que esse problema seja de muito interesse na prática. Sim, existem boas alternativas. Nesse caso, o que fazemos é utilizar alguns métodos matemáticos para encontrar uma resposta sem precisar verificar tudo todas as possibilidades. E usando um programa desses, quanto tempo o vendedor levaria para descobrir uma boa rota para seu percurso de 30 cidades? Ah, seria rápido. Em poucos minutos, ele já conheceria uma boa escolha. Se não a melhor de todas, alguma rota que esteja meio por cento do melhor. O que para muitas aplicações, já é suficiente. Bem, amigos, infelizmente chegou a hora de irmos embora. Então, até o próximo